E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer a ponte do token Flock da rede BSC para a rede Ethereum de maneira bem simples. Então vamos lá no computador que eu vou te mostrar. Você vai entrar no site da Flock, eu vou deixar o site na descrição do vídeo e aqui a gente já tem no cabeçalho a palavra ponte, que é onde você vai entrar para justamente fazer a transferência dos seus tokens da rede BSC para a rede Ethereum. Caso você queira fazer alguma transação lá na rede Ethereum, fazer, por exemplo, o staking ou colocar como garantia de empréstimo, hoje é possível na rede Ethereum. Acessando a ponte, ele vai pedir para você conectar a carteira. Você cria aqui a conexão da carteira com uma carteira da rede BSC, que contenha os seus flocks. E pronto, ele já está conectado aqui. E você só precisa escolher a quantidade de tokens que você vale a transação. Eu aqui não tenho nenhuma nessa carteira, que é uma carteira de teste, mas você consegue colocar aqui a quantidade e clicar em enviar. Você vai precisar pagar umas taxas de rede da rede BSC, tanto da rede Ethereum, para fazer essas transações. Com a parte da rede BSC aprovada, você vai precisar fazer a reivindicação, porque aqui nessa ponte ela não é automática, assim que você faz a transação na rede BSC, ela não vai automaticamente para sua carteira Ethereum. Você necessariamente precisa entrar aqui e colocar, reclamar aqui, né? Ou client, dependendo do idioma que você estiver. E você vem aqui e vai aparecer essa mensagem para você colocar o ID da troca, o hash da transação e a quantidade que foi trocada. Ele também informa aqui que você vai pagar uma taxa de gás de 0.002 Ethers para fazer essa transação. Então verifique sempre se faz sentido a quantidade de tokens que você está movimentando, se vai valer a pena ir para pagar essas taxas. E aí você coloca reivindicar, vai esperar alguns minutos e vai chegar lá na sua carteira Ethereum. Então, é bem simples e aí você já consegue movimentar o token Flock em outra rede. E o contrário também é verdadeiro. Se você quiser conectar uma carteira Ethereum aqui e fazer a ponte para a rede BSC, também é possível vai funcionar da mesma forma é possível que você encontre outras pontes para fazer a transação desse token entre redes em outras plataformas como é um token relativamente novo a gente não encontra muitas plataformas que aceitam flock para você fazer a transferência se você gostou desse vídeo com dicas de como movimentar seu token flock entre redes não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like no vídeo e eu te vejo no próximo. Fui!